Será que a gente usa granada pra passar ali? Não sei de nada Tem outra pólvora amarela Nem sei disso Rapaziada, soldado esquecido Vamos se ligar no g Vírus. Ó, no momento em que a Eida cai... Aqui. Ela dropa, deixa cair o G-Vírus, o cara já tava esperto. Ele agarrou de abriu a porta e o coletou. Se tivesse acontecido. Estamos com ele no bolso. Mas não tinha nada acontecido. Mas isso não significa nada. Não, Esse... nada a ver, irmão. Estamos nos momentos mais cruciais da balada onde rola altos blocos na parada. Ó. <risos> oh. <risos> <risos> Rapaziada, aqui tem que ser calculado beleza? Munição. E precisão, tem que estar lado a lado. Tá louco, né? Vamos sair de boa aqui. Beleza, já estamos com 32 mais 12 tiros, que é igual a 40 e alguma coisa. 52! 44, né? Vamos continuar de boa. A gente joga e faz matemática ao mesmo tempo. Tranquilo. Olha que legal. já cai e pega o docinho aqui. Ó, Só pode escolher um. O Caverninha sempre curte o ceguinho, que é pra usar nas horas que mais... Precisamos Ô oh, jogo Beleza, deitamos o lock oh, Ó, bica no joelho Deita o lock Pega essas pórpulas Rapaziada, estamos razoavelmente começando bem Ó oh. Já carrega isso aqui. Lembrando aqui Pra quem não lembra Esses zumbis tem ponto fraco uhum. Os que tem armadura é. Não é só acertar tiro em qualquer lugar Você tem que acertar os locais onde o zumbi não tem armadura Vocês viram ali, o zumbi, primeiro zumbi, a perninha esquerda dele não tinha armadura O da direita parece que também era uma coisa assim uhum. E o que tava com a bolsinha já era mais de boa O que que acontece? Podemos pegar uma uma magnetas? Antes de pegar magnetas, vamos combinar aqui? Fazer, eu acho que eu vou acabar nem usando essas outras munições aqui, hein? Claro que não Vamos pegar... Falcão Bento, pre prepara, te, Prepara o coração Bento não, não. Vamos passar aqui Achou! Oh, jogo! Esqueci esse cara no chão, deixa morder, vai O cabernet moscou, esqueceu, esqueceu do carinha no chão Será que tem como passar agora? Beleza, vamos começar no Caution Que ele já é mais pilantra ainda é louco, rapaziada, deu, deu certo Vai, subimos, estamos no calcionista É o lock Beleza, liberamos a bolsinha Tem que acertar o bigorna agora, hein Ó Beleza, vamos vamo coletar Vamos combinar isso aqui Ó, fizemos uma granada, hein Granada é importante De momento é isso Vamos sair fora. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Fazer muito trabalho. Zóio me picou. Aqui tem que ser preciso do Zói, tio. Errou já era. Vai lá, jantou, jantou. Jantou! Usa! Rapaziada, ó, ó porque o Cabernet deixou a faca. Passa no amor agora. Passa no amor! Esse aqui é truta, tio. Ele é, ele é truta da, da Microsoft, olha é... Ai! Ah, como é que é, crioulo? É de boa, ele deixa. <risos> o mano passar aqui. É a verdade. Rapaziada, temos munições contadas. Chegamos bem. Usamos a faquinha no local certo. Sim. Tranquilo? Uh -huh. Vamos vamo que dá pra passar de primeira, hein? Vamos que dá pra passar de primeira. Pois é, aqui a gente chama os locks. Vamos perder um pouco de tempo. Chama os aqui pra dar uma volta. Ó. A gente cai pra doceria. Vamos <risos> ver o que a gente tem aqui, é Munição pra magnetas. É o que o Carmen queria. Somente isso. Tranquilo? Assim. Temos a magnetas. Temos uma granada. <risos> Ô, louco, tiazinho, não pica não, hein? Rapaziada, vai ser difícil passar ali, hein? Vamos ver onde tá aqui. As armas, os caras voltam. É tem que ser rápido no picamento aqui. Ô, louco tio, o cara é forte, hein? Pica. Pica. Pica. Beleza. Já, já tem um tantinho bom de munição. Tem um tantinho bom. Combina. Rapaz, o problema é que a gente já tá no couch, hein? Será que a gente usa granada pra passar ali? Não sei de nada. Tem outra pôvora amarela. Nem sei disso. Vamos descartar isso aqui? E pegar a amarela. Ação e diversão. A gente tinha que carregar é verdade. a metralha Será que já teve de carregar a metralha Vai lá e vê! Ô oh, meu tem gente no chão. Vai, vai pegar por trás. Rapaziada, ah. o Caverninha ia usar essa paradinha ali mais pra frente, hein? Ai meu Deus! Rapaziada, ferrou, ferrou. Tranquilão? Rapaziada, altas granadas aqui altas A gente pode usar granada nessa sala oh meu Deus, <risos> eu pensei que era outra granada Beleza, vamos fazer mais munição Para a metralhadora Voltar se dá tempo Beleza. Perninha, pega a perninha benta dele Cabecinha Beleza, dá tempo, dá tempo Beleza, fizemos a feira no Loki. Ô, é oh, louco! Ai, caiu, Butin Nelson! Tô detinho seu zóio! <risos> Rapaziada, a metralhadora é altamente boa para com o Butinelson. Ah, aí, tá de boa, tio. Beleza! Ô oh, Cabernet, não gasta bala não, tio. Você tá achando que você tá onde? Na Disneylandia! Sai fora, seu Loki! Beleza! Rapaziada, agora em momento crucial, não legal! Dica Bica O gordinho pega, hein Vamos deitar os Loki a gente pode deitar Beleza mas é, é com calma aqui, ó. os caras abrem o caminho Tranquilão, catamos a magneta, já carrega o pente Ó, o Loki vem pra cima, hein Cai aí, só lock. <risos> o louco! Cai, seu Loki, cai Parece Você viu que tinha um zoinho encapado, secreto ali, hein Pai, vou, vamos brincar com isso aqui. Logo, Cai Vamos magnetar esses Será que estoura o capacete? O Camininha nunca testou magnetas com capacete Rapaziada, é chacoalha Chacoalha, hein oh, Mas não bica. Aqui abre a jaca, hein Rapaziada, o Camininha já estava com saudade De abrir a jaca Pai, Não tem como não, hein O cara está protegido inteiro Olha aí Beleza, depois de sair com sua amostra de vírus entrar no trem Ele simplesmente está feliz, mas alguém o toca por trás O que que acontece? Rapaziada, olha a carinha da pilantra aí, olha quem estava ali Ó, oh, passamos com seis minutos e 55. Mas que merda